Vila Casa Móveis, por Alessandra Bertipaglia. Vila Casa para mim é sinônimo de sofisticação, qualidade e estilo. É a certeza que aqui eu encontro o que procuro. Vila Casa Móveis, o endereço da decoração imprudente.